a CEO da TAP, uh, ela falou, uh, em termos semelhantes ao que constam das notas do Dr. de Pinheiro depois na, na reunião com o Grupo Parlamentar, que o foco dela era uh, o plano de reestruturação, os resultados da TAP, a importância do momento que vivíamos uh, e que era muito importante uh, que uh, a ida ao Parlamento não fosse apenas um, um momento para uh, usar a, a TAP como arma de arremesso político e que era a obrigação dela como CEO de falar da TAP, falar do que a TAP tinha de bom e tentar apresentar os portugueses, também que a TAP não não, são, não eram só casos, e o caso de Alexandre Reis era muito mais, uma companhia muito importante, ela queria falar disso, eu disse, mas tenho toda a oportunidade de falar disso, uso a ida ao Parlamento para falar disso, coisa que a, a CIA fez, fez, deixe-me só terminar, deixe-me só terminar, e eu disse-lhe, oh, oh, oh, olha, eu tenho um pedido de, do, do Grupo Parlamentar, que me tinha chegado junto no dia 13, portanto, três dias antes desta reunião, de dia 16, com a CIA, eu disse, olha, tenho um pedido do Grupo Parlamentar para uma reunião preparatória, eh, não faz muito sentido eu ir à reunião preparatória porque não sou eu que vou falar da TAP na reunião preparatória, quem vai falar da TAP na reunião reunião preparatória é a, a senhora e, uh, portanto, não sei, se quiser participar, uh, já tive informação que havia interesse em falar consigo, saber, se, tiver, uh, se quiser participar, pode participar, ela aí não confirmou querer queria participar, uh, às 16h10 da tarde eu recebo uma mensagem, que é pública, já foi uh, divulgada, recebo uma mensagem enviada pelo Dr. Frederico Pinheiro a dizer se assim, a TAP quer participar na, na reunião, pode, e eu digo pode, e depois não participei na reunião que ocorreu e o resto penso que já falámos abundantemente aqui.